Apresentando. Eu, Papai Jujuba Nanica. No canal. Jujuba Nanica! Eita! Mas bom, vamos lá, né? Vamos parar de preguiça, vamos trabalhar! Já estamos bem mais ricos do que. A gente. É, tô você... sem Oh, regra aqui de depois, aqui onde a gente tava, tá? Bebam água. Aqui. Eu tava com 10 mil, agora a gente já tá com uns. Aí a gente vai terminar com 7 mil. Eu tô aqui na plantação de um estilo. É.